Nos episódios anteriores de The Gotham Sirens Jack é está morto! Que? Esse é o terceiro assassinato em duas semanas Eu vim, vim avisar a vocês colocar... Que o principal alvo do assassino colocar... É o Coringa Eu sei quem está cometendo esses assassinatos Jason Todd Eu tô nervosa com esse assassino de vilões Não precisa se preocupar Quando você estiver comigo está sempre segura. <risos> Olha, pequena, leva o palhaço que eu tomo conta, é. é sério essa armadilha é de merda! Boa noite! <risos> Esses Robins malditos! E eu vou matar eles um por um! Agora era! E Era! Ela tá quase morta aqui! O que eu planejei vai acertar diretamente no coração do Batman! E fiquem agora com o episódio da semana! Boa noite, Dick. O que você está fazendo aqui? Eu vi, na minha bola de cristal. O que vai acontecer aqui essa noite? Tudo bem, eu consigo lidar com isso. Desde a última vez que eu estive aqui, as coisas já mudaram bastante. Dessa vez vai ser diferente. Não vai ter nenhum amiguinho rico para te ajudar. Eu já sei cuidar de mim, Zatane. Mais alguma coisa para me dizer? Se você entrar aí, você vai enlouquecer. Na noite teremos uma atração especial no circo de Gotham! Um dos filhos prodígios! Dará o prazer de mostrar suas habilidades perigosas em números circenses! Calma! Me protege, senhor Coringa! <risos> claro. Calma, passarinho! Eu não quis morrar essa sua carinha agora! Bom... Ainda não. <risos> e tudo isso só foi possível por causa do oferecimento do nosso querido ex-prefeito, senhor Pinguim. Pinguim não, é senhor Cubobot. Corrigindo, este show só foi possível pelo oferecimento do nosso querido ex-prefeito, Sr. Caboclox. Dando continuidade, gostaria de apresentar a vocês as acrobacias mais impressionantes que esse circo já presenciou. Mas infelizmente, os acrobatas caíram e morreram. Triste coincidência para o dia de hoje, não é mesmo, Sr. Dick Grayson? Santa confusão, nerds! Se você é novo neste canal, se inscreva no Nerdice para poder assistir todos os episódios de Gotham Sirens e depois comenta o que você achou desse episódio. Se você gostou, dá aquele like. Até a semana que vem!